totalmente acovardada nós temos o super outro tribunal de Justiça, totalmente acovardado um parlamento totalmente acovardado somente nos últimos tempos em é que o PT e o PC do Bem começaram a acordar e começaram a brigar uh, nós temos um presidente da da, da câmara f... dentro do senado f*** uh, não sei quanto parlamentar ameaçado sabe? E, e, e fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar eu, eu é. sinceramente estou assustado é, com a República de Curitiba. Tá? É. Porque a partir de um juiz da primeira instância, tudo pode acontecer nesse país. Então, é, então era tudo igual o que, o que sempre foi, é? era é, a mesma coisa, a mesma coisa. Hoje eles fizeram uma coisa coletiva, porque foram na casa do Paulo Carrot lá em Atibaia. Eu nem conversei com o Paulo ainda. Ah, foram na casa da, da Clara. Eu estou pensando em pegar todo o acervo. Eu vou, não vou tomar decisão e levar e jogar na frente do Ministério Público. Eles que ensinam o que conta disso. O acervo é. de quê? É, é onde contêineres de tranqueira que eu ganhei quando eu estava na presidência. Ah, dá pra eles. Sabe? É. Eu vou fazer a mesma coisa com os meus, viu? Sabe, é, então é o seguinte. O... O... O... O... o, o, o, o, o conversar pessoalmente, porque eu acho que. Nós precisamos mudar alguma coisa nesse país. Você não pode. Ontem eu disse o seguinte, a única pessoa, quer dizer, como é que pode um delegado da polícia Federal dar uma declaração contra a mudança de ministro? Eu Mestre nunca vi isso. Eu também nunca vi isso. Em outro diálogo, Lula pede para que o então ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, converse com a presidente Dilma a respeito do que Lula chama de o negócio da Rosa Weber. Rosa Weber é a ministra do Supremo que analisava o pedido da defesa de Lula para as investigações do Ministério Público de São Paulo e da Operação Lava Jato em Curitiba sobre o Triplex de Guarujá e o sítio de Atibaia. Os investigadores suspeitam que o sítio e o Triplex pertencem a Lula. Rosa Weber... Terminou rejeitando mais tarde o pedido. Mas viu, querido, então ela está falando dessa reunião. Ô, oh, Wagner, ah. eu queria que você visse agora, falar com ela, já que ela está aí, falar o ah. um negócio da Rosa Weber. Tá bom. Que está na mão dela para decidir. Já. Falou. Se homem não tem saco, quem sabe uma mulher corajosa possa fazer tá o que não fizeram. O ministro Jacques Wagner disse em nota que não chegou a transmitir a mensagem de Lula sobre falar com Rosa Weber a Dilma, porque já tinha terminado seu encontro com a presidente. Na noite de 4 de março, um homem que a Polícia Federal identifica apenas como Jorge sugere a Roberto Teixeira, advogado de Lula, uma estratégia para o ex-presidente se transformar em preso político. Hoje, o senador Jorge Viana, do PT do Acre, admitiu que a voz é dele. Talvez seja a única oportunidade que o presidente tem de por fim essa perseguição, essa caçada contra ele. Se numa segunda-feira, por exemplo, reflitam sobre isso, ele chamar uma coletiva e comprar e estabelecer uma relação, um diálogo de o moro Moro ao vivo, o Moro, os promotores e os delegados, dizendo que não aceita mais que ele persiga a família dele porque ele está vindo fora da lei, os promotores fulano, ciclano, estão agindo fora da lei, os delegados fulano, ciclando, e quem age é fora da lei é bandido. E que se ele quiser agora empreendê-lo que ele venha, mas não vem empreender minha mulher, nem empreender meus netos, nem meus não vai aceitar mais. Perfeito. em falta nenhuma se é lá, tem greve de fome em alguma situação. Você tem também uma insubordinação judicial. Não aceito mais ser investigado por esse, por esse bando que está agindo fora da lei, e querendo alcançar minha família, minha mulher, meus filhos e meus netos. Não aceito mais. Me prendo. Se prenderem ele, aí vão prender e tornar um preso político. Aí nós faríamos esse país.